Não é para ser bonito. É para ser real. Olha, quando Vicente me falou essa frase, eu percebi que a vida, a vida real mesmo, tava ali o tempo todo. Para quem quisesse enxergar. As histórias, as pessoas, os sentimentos, tava tudo pulsando na minha cara, sabe? Na minha, na tua. Tudo existindo de verdade. Sem máscara, sem Filtro. Mas a gente não quer enxergar o real. A gente quer o bonito. Só que nada e nem ninguém consegue ser bonito o tempo todo. E no fundo tá todo mundo no mesmo barco. Com medo de viver pra fora. De botar a cara na janela. A nudez das coisas assusta. Sair dessa cama, não. Também não queria, mas eu tenho que trabalhar. Não, sim. Só mais dez minutinhos. Luísa, não começa. Eu acho tão sexy quando você me chama de Luísa. Luísa. Cinco. Ai, linda, eu tô chegando saciada todo dia. Ai, exagerada. Tá bom. Mas se eu perder meu emprego, eu vou ter que voltar pra casa da minha mãe. É, já me convenceu. É. <risos> Vamos jantar fora hoje? Hum. Tá, mas pode ser depois das 18, Eu tenho análise. Tá bom. <risos> Pizza? Japonês. Tá bom, japonês. Tá um pouquinho bagunçado ainda. Uhum. Olha que lindo. Quer sentar um pouco? Vicente, eu tenho que ir, eu tô com pressa. Não, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Vamos começar. Gostou? O, o espaço é ótimo. É? Eu só não entendi o que eu tenho a ver com isso. Tá. Olha só, eu vou tentar ser o mais direto possível, tá? Por favor. Eu sempre quis. Oi? O quê? Oi? Ah. Oi. Eu já disse que eu não consigo chegar pra esse call. Isso, vai adiantando as coisas que depois eu chego. Tchau. Desculpa, Imagina. Bom, eu ia dizendo que eu sempre quis ter um, um espaço como esse, né? Um centro cultural diverso, plural, democrático. Um lugar onde eu pudesse dedicar inteiramente à arte, sabe? Fazer exposições, dar aulas, oferecer cinema, teatro, shows. E aí eu achei que já tava mais do que na hora de dar esse passo. Agora? Nesse momento político maravilhoso. Pois é. Pois é. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que são justamente nesses momentos que a gente que a gente precisa se mexer. Você não acha? Enfim, falta é que eu juntei minhas economias, saí do meu apartamento e tô dormindo aqui num quartinho, aqui mesmo. Aqui? Num quartinho, aqui mesmo. Acontece, acha que sozinho eu não vou conseguir. Vários amigos meus compraram esse projeto comigo, mas... eu preciso de um investidor. Ah, não. O quê? Não. Por que não? Acha, acha, pera. Você é a única pessoa que eu conheço que tem capital pra isso. Vicente, pera aí. Não, não, não, não, não. Pera um tá. cadinho, pera um cadinho. Sim. Primeiro, eu não tenho nenhuma ligação com a arte. Eu adoro, mas não é a minha praia. Não vou, mas. Segundo, o capital que eu tenho, que aliás não é nenhuma fortuna, eu guardo pra minha área pra aplicativos, tecnologia, startups. Eu sabe? Sei, mas... Terceiro. Eu não tenho tempo pra mais nada na ah, minha vida. Ah, mas não precisa vida. ter tempo. Precisa... Olha só, eu vou administrar. Lembra do quartinho? Eu tô aqui todo dia. Eu administro. Vicente, eu sei da sua competência. Eu sei que com você é maravilhoso no seu trabalho. Mas, sinto muito. Eu não posso nem pedir pra você pensar. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Mas... Eu tenho que... Eu tenho uma condição. Qualquer coisa. Todos os eventos, palestras, cursos, tudo que tiver aqui, 50% vai para quem não pode pagar. 50%? Aham. Uhum. Mas eu já perdi dinheiro, é que geralmente se faz com 20%. Não? Geralmente se faz errado. Ah. Eu quero dar para as pessoas a oportunidade que um dia deram para mim. 50% ou nada feito. Meu amor, 50%? <risos> Ótimo. Me manda então o contrato tá. e a proposta por e-mail, hoje, <risos> antes que eu me arrependa. Eu pensado muito sobre isso. É como se todo mundo tivesse um esconderijo, sabe? Um... escudo. Um lugar seguro. Que na verdade não é seguro. É uma falsa sensação de segurança. Se a gente olhar racionalmente. se fosse mais fácil lidar com um problema que você já é íntimo do que resolver esse problema e enfrentar um novo problema quer dizer você não está seguro nem está resolvendo nada Você está acomodado num problema para não encarar outro. Você diz que não quer. Se envolver com mais ninguém, porque você se machucou em outro relacionamento. Ou você se mata de trabalhar para justificar que você não tem tempo para nada. Ou você fica preso numa história do passado, porque já é uma dor confortável. Ao invés de encarar o desconhecido e as possibilidades que o futuro pode trazer. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma. Sei lá. Ela cai do cavalo. Ela prefere conviver com o fato de nunca mais andar a cavalo do que encarar esse trauma. É mais cômodo nunca mais andar a cavalo do que lidar com essa questão. Subir num cavalo... ...eu risco de cair de novo. O que você tá fazendo? Céu, tá me seguindo? O que, que você tá fazendo? Procurando meu remédio para dor de cabeça. De novo? Você vai ter um treco. Eu tenho outro plantão agora, Céu. Olha, eu realmente acho que pra curar uma dor de cotovelo é ótimo você meter a cara no trabalho, mas você tá exagerando, viu? Eu já falei, eu não tenho tempo! E você acha isso bom? Cara, você não, você não come direito, você não dorme, você não se diverte, você não se cuida! O que que tá acontecendo com as pessoas? Que raio de status é esse? Eu não tenho tempo, como se isso merecesse uma medalha! Patrícia? Patrícia? Patrícia? Patrícia? Ai meu Deus Patrícia! Patrícia!